Minsk, um dos personagens de Balls Gates, considerados por muitos o melhor. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho da história dele e algumas curiosidades a respeito desse personagem que tem apenas 17 anos. Minsk é um ranger humano, neutro e bom, que veio das terras do extremo leste, um local chamado Hashman. Ele veio para a Sword Coast com o intuito de acompanhar a sua amiga Dina Herr e passar pelo seu Degema. É uma espécie, pessoal, de rito de passagem. Como eu vou falar mais para frente, Minsk tem só 17 anos, então esse rito é para ele se tornar homem. Então, como objetivo, ele quer aventuras e glória para que ele possa fazer parte de um grupo chamado Dragões de Gelo. Minsk tem um hamster de estimação chamado Bull, que ele acredita ser um hamster espacial gigante em miniatura. Eu vou falar mais para frente para vocês, isso faz muito sentido, tá pessoal? Eu vou explicar, mas deixa mais para frente. Bom, o Minsk é muito fácil de encontrar. Ele está logo no segundo capítulo, na cidade de Nazcael, Bem ao centro do mapa fica facinho de achar ele. Quando você encontra com ele, ele vai pedir para você ajudar ele a resgatar a sua amiga Dinaher, uma maga que foi capturada por alguns Gnolls e está aprisionada na fortaleza desses Gnolls. Um detalhe importante aqui, pessoal: vocês têm que logo fazer a missão do Minsk, porque senão ele pode abandonar o grupo porque vocês não estão indo salvar a amiga dele. Minsk, pessoal, ele foi criado pelo Cameron Toffer durante uma sessão tradicional do RPG de mesa. As sessões eram mestradas pelo designer chefe do Baldur's Gate, James Olin. Como é possível ver na sua ficha e eu tinha até comentado antes, o Minsk só tem 17 anos de vida e ele é um ex-escravo. Lucas Crane Jensen, principal escritor do Baldur's Gate, Criou os diálogos de Minsk para que ele tivesse uma finalidade cômica. Rei hey Musica, cofundador da Bioware, chegou a comentar numa entrevista em 2001 que o Minsk era seu personagem favorito. O Bull, como eu tinha falado antes, pessoal, o hamster de estimação do Minsk, na verdade, ele aparece a primeira vez em Spelljammer. É, na verdade, é um cenário para campanhas de Advanced Dungeons e Dragons. Ele descreve dentro desse cenário, gente, hamsters gigantes que são criados para remar rodas de navios voadores e que na verdade eles podem sim ser criados em miniatura como hamsters normais. Por isso que o Minsk fala aquilo. Ele é um hamster espacial grande, né, gigante, mas na verdade em miniatura, por causa do Spelljammer. Minsk, Minsk ele foi dublado por Jim Cummings ele também é o dublador do Gorion o nosso pai adotivo lá do início do jogo outro personagem que esse ator também dublou foi o Mula Rei aquele primeiro chefão das minas de Naskel bom meus amigos eu espero que vocês tenham gostado de um pouquinho da história do Minsk um dos principais personagens de Baldur's Gate Deixem aqui nos comentários quem é o outro personagem que vocês querem conhecer um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau.